olá olá olá meu nome é Vanessa e eu sou Rafael e você está no canal vitamina maluca onde misturamos autismo surdez e viagens Isso, mesmo. <risos> hoje é o dia nacional do surdo isso mesmo pessoal dia nacional do surdo é todo dia 26 de setembro e como é ser surdo depende de muitas coisas na definição mais prática, surdo é aquele que não ouve. Tem surdo que escuta pouco, tem surdo que não escuta, mas entende. Enfim, várias definições. E tem surdo que não sabe libras? Tem, eu. <risos> e como é ser surdo? Nem sempre é fácil. Ser surdo, ó, Bom, te priva de muitas coisas. Por exemplo, você está em uma rota de conversa com a família, na rota com os amigos, em um bar e na sala de aula da faculdade. Você não consegue pegar tudo. Você não acompanha a conversa da família, porque para mim é um ping-pong. Eu não consigo acompanhar. Até então eu fico apoiando, fico soprando. No bar, não entendo nada, porque tem muito barulho na área. É aquele puxinho de vozes. Para mim é de fundo. Na faculdade, eu tenho acompanhar. E o professor, se eu não conseguir entender, eu tinha que estudar num livro. Enfim, ser surdo tem as suas limitações. E quando você ouve assim, você fala pra pessoa que você é surda e ela fala: Mas você fala? Claro, né? Claro, nem todo surdo, É mútuo. Né? Tem nada a ver, né? Nada a ver. Tem surto que é desde de nascença. Nasceu surdo. Deve que aprender a se comunicar com as pessoas. Tem surdo que fala com a linguagem de sinais. Tem surto que faz mímica. Tem surdo que usa a garganta para fazer a voz. Tem surto que fala, mas muito mal. É com sotaque muito carregado. Tem surto que fala bem. Enfim, são várias causas, tem aqueles outros que ficaram surdos por doença, por exposição a um barulho um, um oh, alto, cuidado, não apusa do otofone de ovelho, tá bom? Tem isso que é por recente enfim, tem várias causas, esses já sabiam falar, já sabiam se expressar, o problema? É que a dificuldade para eles é um pouco maior, porque eles perdem muita coisa do mundo. Eles não conseguem mais entender as pessoas como antes. Porque eles estão tendo que lidar do zero. Uma situação que não é comum. Né? Rafa, o que, que as pessoas podem fazer para ajudar a incluir melhor um surdo no planeta Terra? O planeta Terra, só nesse planeta? Só nesse planeta, por então, enquanto. Ó, o que as pessoas podem fazer é assim. O surdo muitas vezes fica apoiando, fica sobrando. Quando tem reunião de família, reunião de negócios, reunião de trabalho, escola, faculdade e assim por diante. O que se pode fazer é chegar perto do surdo e dar um resumo do que está acontecendo. Para ele se integrar das coisas e o Ogra, é você poder olhar para ele, frente a frente e falando claramente e devagar, porque ainda pode fazer a leitura na piau, para completar o que está sendo dito, para ele poder compreender tudo que está acontecendo, o que o Ogra está falando, é uma das coisas que você pode fazer, é um mínimo que você pode fazer, tá bom? Falar um pouquinho mais alto que o normal, hum. mas sem gritar, não é? E em especial as pessoas que atendem ao público, eu vou falar a minha experiência. Uma coisa que me irrita muito é quando a gente está em, em uma situação e a pessoa está falando com o Rafael e daí eu falo, ah, ele é surdo. Mas não é que é para parar de falar com você, é para a pessoa ir mais devagar e falar no... claramente. E daí a pessoa, em vez de perceber isso, ela simplesmente vira e começa a falar comigo como se você não estivesse ali. É, ou isso como é se fosse uma criança, um incapaz. É, e não tem nada a ver. Não, nada a ver. O Rafael, antes da, dessa onda de inclusão, você já tinha até terminado o seu mestrado, né? Isso. Rafael é mestre, siga o mestre. Isso, exatamente. <risos> Pode falar mestre em que? Me Méscara em meio ambiente em agricultura tropical, tá bom? Não, não <risos> Uso de biossólidos na agricultura. o tema da minha dissertação. Biosólidos? Isso. Biosólidos. Biosólidos. Pessoas, vocês sabem tá o que é biosólidos? Tá Muito a única questão. Pesquisa aí e me diz mestre em que o Rafael não, não. é? Essa parte vai ser cortada, porque você já se prolongou até mais. Por que? Essa é a parte sim. mais divertida do vídeo. Amor, Tá. surdos. Rafael, você tem alguma mensagem para os surdos no dia de hoje? Tem, tem alguma sim. não ah, só uma? <risos> ser é surdo não é o fim do mundo. É claro que você pode deixar de ouvir algumas coisas. É claro que você não vai ouvir a música que você gostaria de ouvir. eu, infelizmente, não consigo entender as negras das músicas. Eu consigo ouvir como elas são. Mas não é uma negra. Esse o é um problema. Bom, mas não é o fim do mundo, como já te falei. Você consegue conviver com as pessoas. Você consegue interagir com elas. Você consegue fazer um monte de coisas. Não é um fator nem limitante. Não é grave agravar um pouco sim mas não grave. você consegue viver do jeito que você quiser não se aflige com isso porque para a intenção existem aparelhos auditivos comuns que eu uso tem implantes cuncleares que você pode fazer tem a sua adaptação dependendo do seu novo para você poder interagir com as pessoas tem a língua de sinais tem filmes, séries e desenhos legendados. Tem os livros que você pode ler, tem as revistas. Enfim, é possível ser surdo, mas com uma boa qualidade de vida. Aí você pode fazer o que quiser da sua vida, sem o mínimo problema. Você não uma satisfação para ninguém. A nossa dica para fechar o Dia Nacional do Surdo é o filme Barf, né? Ah! Ai, a gente ama! Foi indicação de um inscrito aqui do canal. Sim. E a gente assistiu, Amor e a história de um surdo e uma autista. Isso. Eu acho que plagiaram a nossa história. Não, tô brincando. Que... Só o tema, né? Porque a nossa é muito mais legal e a gente que vai contar pra eles. Ah, eu recebi é Você acha no Netflix. É, Netflix. Sim. Uma vida boa e leve. Ah, tem tempo. mais uma. <risos> tem mais uma recomendação. Uhum. Qual recomendação? Ah, ah. Eu vou botar uns 10 segundos. Então, não é só esse filme ah, que a gente tem para recomendar. Também tem um anime japonês. Que eu também achei muito bom e eu gostei bastante dele. Se chama A Voz dos Sinemes. Que tem no Netflix também. Isso. É a história de uma menina que é surda, que ela teve que lutar, com o bullying, bullying. também de como ela se comunica com as pessoas, linguagem de sinais e também a interação com as pessoas que se esforçam para entender ela depois de muito tempo enfim, é um filme que sai adorado eu também achei super fofo Isso. mas é meio triste e especial porque também acaba tangenciando o tema do suicídio sim, tem certa forma É. Então essas são as nossas recomendações e dicas, Isso. o Rafael é a pessoa surda que mais me ouve no planeta Terra, uhum. que mais me entende também, uhum. e é tão bom E me mentes. Verdade, o Rafael ele não me ouve, mas ele lê mentes, então cuidado com ele. Então, hoje, dia 26 de setembro, é o que a gente tem para hoje. O dia nacional do surdo. Dia nacional do surdo. Isso. E é o que temos para hoje. Isso. Surdez não limita ninguém a nada. Nada nada, nada. nada, nada, nada, nada. Eu tive que ficar um mês na Ásia, sem saber línguas de sinais, sem saber japonês, coreano, essas coisas. E mesmo assim, me virei. Voltou pra casa. Quando ele diz que ele teve que ficar, ele foi por livre e espontânea vontade e foi sozinho. Uhum. E eu odeio ele. Vamos acabar esse episódio? Por pois. favor. Então uhum. fala alguma coisa. Mas não acabou. Tá. Uma vida boa e leve a todos. Isso. É uma vida nova e próspera. Tá bom? Tchau, pessoal. Tchau, pessoal!